Fala amigo que nos segue aí no nosso canal, deu ruim, deu ruim na última reparação que fizemos da caixa de direção do FESTA, por que que deu ruim? Deu ruim não no vazamento, tá? Aquele retentor que a gente falou a respeito, que foi instalado de forma incorreta, não é retentor na verdade, né? É... Pode ter sido criada até uma confusão na sua cabeça aí, mas... É, a classificação é como retentor porém a aplicação ele é uma gacheta a gente né denomina como gacheta e ele é aplicado em caixa de direção mecânica Então algumas caixas de direção mecânica principalmente a do tipo TSA né integral mecânica é usada aquele tipo de retentor mas o problema é que é, surgiu um outro defeito na instalação da caixa de direção no carro, o cliente, ele sentiu uma dureza. Uma coisa que é curiosa e vale a pena a gente falar aqui. É, a dureza só para um lado, para o lado direito. Quando eu estressava até o fim, fazia um barulho, um pleque, e aí eu retornava, ficava macia, certo? Então é onde, que quando chegava no fim de novo, no outro curso, para o outro lado, fazia um, um, um pleque novamente, um barulho, né? Semelhante a esse, não sei se a minha... Sonoplastia que está adequada, mas é isso aí. Então é, fazia esse barulho e aí ficava duro igual para os dois lados. Não duro 100%, mas tipo assim, 40% da assistência da direção, que sei que é 80%. Então com isso eu pude ali avaliar né, e ter ali a grata felicidade de descobrir o defeito, que é o desgaste primeiro. Aqui do local de alojamento da válvula O corpo de válvula está com desgaste aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Tem um desgaste leve aqui tá? No local de alojamento E o corpo de válvula está também com defeito Repare que os anéis aqui estão em perfeito estado tá? Aqui também local de trabalho do retentor Não tem desgaste Nem o retentor superior mas, se você observar aqui No pino No pino aqui de, de, de assistência, de torção Do conjunto do corpo de válvula aqui é, Está amassado, ou seja, foi delatado, foi quebrado algo do tipo, e alguém tentou fazer uma reparação Mas não rola, tá? Isso daqui já criou um desgaste aqui dentro, nesse pino Então quando a barra interna desse corpo de válvula A barra que termina aqui começa aqui e ela termina aqui nesse meio, esse miolinho aqui quando ela torce para poder dar entrada de óleo para a direita ou para a esquerda do cilindro da caixa de direção ela tem uma interferência por conta da delatação, esse óleo ele entra de menos certo? causando com isso essa dureza tá? então é um defeito que é difícil, é muito difícil de conseguir detectar é, em muitos casos aí você tem que ter um equipamento muito bem preparado para poder medir a vazão interna da caixa de direção em funcionamento no carro ou em funcionamento na banca tá mas mesmo com banca de teste é difícil de detectar esse tipo de defeito na caixa de direção mas graças a Deus conseguimos aí a solução achamos que era do eixo, né? Porque o êmulo, ele pode também um anel causar esse tipo de defeito, porém não é o caso aqui. O problema é o conjunto de cubo de válvula trabalhando dentro da carcaça. Então conclusão essa carcaça aqui vai o ferro velho, vai para sucata mesmo. Essa aqui já não tem mais jeito. Por esse desgaste pela perca dessa válvula não tem jeito, é só outra caixa. Quando chega nesse ponto o que temos a fazer é arrumar uma outra carcaça né, aproveitar o que dá para aproveitar no meu caso aqui eu aproveitei os retentores internos né, é, o interno aqui o da bucha o retentor aqui da, da a, do retentor superior do corpo de válvula certo o retentor aqui da base aqui do sem fim okay? a, a, a coifa também é a mesma coifa nova que veio daquele reparo APC certo? e alguma coisinha mais né, que já Fazia parte do pacote Ok? Fica um forte abraço Essa dica é muito importante Para você que é mecânico e está se dirigindo aí Querendo fazer esse tipo de trabalho Vale a pena Apesar desses é, contratempos Infelizmente o cliente lá Teve que retirar novamente a caixa Para poder trazer para a gente revisar Certo? É, vale ainda a pena você continuar Insista, persista Que vai dar certo, ok? Forte abraço